No vídeo de hoje eu vou te propor uma reflexão. Na verdade, eu vou te fazer uma pergunta: Você já pensou se você pudesse usar só suas roupas favoritas? Então, pense! Olá, eu sou a Marcela D'Amaso. Se você não me segue ainda nas redes sociais, eu estou no Facebook, Instagram e no Pinterest também. É o Marcela E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve agora, aproveita e ativa o sininho para você ser lembrada todas as vezes que eu postar um vídeo. E já deixa o seu like aqui, Pode deixar o like porque eu tenho certeza que você vai amar esse vídeo. Antigamente, quando eu trabalhava numa confecção de roupas infantis, bebê infantil, eu amava quando chegava sexta-feira. Não só lá, agora pensando aqui, não só lá, mas acho que em todos os lugares que eu passei. Eu amava sexta-feira, mas não é pelo mesmo motivo, assim. Poxa, a gente gosta porque é, tá chegando feriado, porque tá chegando fim de semana, né? Então já fica aquela coisa, de happy hour e tal. Mas no meu caso, nem era por isso. Era porque eu colocava assim, eu caprichava no visual. Eu usava a minha melhor roupa, é, eu deixava, sabe? Hoje, pensando, não faz sentido algum, mas eu deixava algumas peças de roupa para usar na então, sexta. Então, sexta-feira era o dia que eu caprichava, que eu colocava uma maquiagem melhor, mais marcante, uma peça de roupa, assim, uma das minhas preferidas, uma que eu me sentisse é, bonita e empoderada. Isso, para mim, era sexta-feira. Mesmo sabendo, né, que sexta-feira, normalmente, as pessoas vão mais tranquilas, né, por causa da Casual Friday. E eu fazia exatamente o oposto. É, eu achava que a sexta era o dia para eu me arrumar bem. E aí, né, por conseguinte, é, sábado e domingo. Né, você vai para alguma coisa, para alguma balada, sai com as amigas. É isso. Na época eu não entendi o porquê que eu me sentia tão empoderada, bonita, sei lá, atraente, confiante. Eu me sentia tudo isso uma... sem mentira nenhuma com o look que eu estava usando. E naquela época eu nem entendi o porquê. Eu simplesmente, né, é isso que eu falo. Quando você for seguir a boiada, cuidado, porque às vezes você vai seguir uma coisa que você nem gosta, que, né, sabe, que não faz sentido para você. Por isso que eu sempre peço para as minhas alunas, assim que começa o curso, para buscar autoconhecimento e para observar. sabe A gente tem que estar tá sempre observando as coisas. E aí a gente descobre, né, que a roupa era o look que me deixava toda empoderada. Me deixava mais confiante. E tudo isso vinha de peças assim que eu gostava muito. Eu lembro que eu tinha uma, uma sandália vermelha. Nossa! Eu até usava nos outros dias, mas sexta-feira caprichava naquela sandália. E aí, como eu disse no começo do vídeo, eu vou pedir para você refletir. Você usa só suas peças favoritas? No dia a dia, quando você vai ao cinema, quando você vai à faculdade, quando você vai sair com alguém. Você usa, sim, no trabalho mesmo. Você usa suas roupas preferidas ou você guarda para uma ocasião especial? Ou igual, igual fazia de deixar para um dia da semana específico? Usa ou não usa? Eu aposto que você não usa. Aposto que a tua resposta foi não. Muitas mulheres, talvez você esteja passando por isso. Tá perdida no mar de informações. Eu entendo que, assim, abrir o YouTube, tem um monte de gente falando de modo do que usar, o que não deve, de tendência, é, da dica de, de lenço, sei lá, um monte de coisa. É claro que se você começa a seguir tudo que todo mundo fala, você fica perdida mesmo. Não tem como você ir para várias direções estando ali é, em um caminho. Você tem que seguir um caminho, escolher aquele caminho e seguir. Então, quando as mulheres ficam nesse mar de informações, elas acabam esquecendo o que de fato... Olha só isso, gente. Isso é poderoso. Elas esquecem de fato o que elas realmente gostam. E eu não estou falando assim, quando você bate o olho numa blusinha no shopping e fala, nossa, amei. Não, não é isso. Por que, que você gostou daquela blusa? Por que, que você gosta desse tipo de roupa? Por que, que você usa saia dessa forma? Por que, que você não usa cinto de jeito nenhum? Entendeu? São coisas que, às vezes, você não observa. E isso acaba te deixando naquele mar, né se afogando em tanta informação. Falta de informação? Faz falta, faz. É ruim pra caramba. Mas o excesso também, você não tem. Você não tem como, como separar aquilo. Sabe aquele monte de coisa vindo, você vai consumindo, vai vendo. E aí você, de repente, quer tudo, você quer ser aquela mulher assim, assada, tá? Calma. Então, nesse mar de informações, você acaba ficando o quê? Sem o um estilo definido. Por quê? Porque você não construiu um Porque você não... Fez nenhum exercício para ter autoconhecimento. Você não se conhece. Simplesmente você não se conhece. E aí vem né, a falta de estilo. Sabe por que você sofre tanto com essa falta de estilo? E aí você se sente sempre mal arrumado. Né? Não tem aquele ânimo para pôr. Para se vestir bem, confortável. Se sentir bonita todos os dias. Se sentir bem com a roupa que você tá. Vou um pouquinho mais longe. Se sentir bem com a imagem... Que você está passando, porque todo mundo passa uma imagem. Não tem como, né? Todo mundo causa uma impressão, boa ou ruim. Então você está transmitindo alguma coisa, está comunicando alguma coisa. E se você não tem domínio disso, complica. Então, quando você tem esse tipo de problema, que você não consegue se vestir bem todos os dias, que você tem medo de ficar super arrumada, que você tem medo que as pessoas vão falar. E aí, eu continuo na reflexão. Por que você não gosta de se arrumar? Por Porque você tem tanto medo assim do que as pessoas estão falando, do que os outros vão falar para você no trabalho, na escola, na faculdade, no curso? Dane-se. Mas dane-se mesmo. E eu já falei isso em alguns vídeos, que esse problema vem da nossa infância, vem de muito tempo atrás. Porque a gente tinha roupa para fazer tudo. A gente separava em categorias. Na verdade, nossas mães separavam. Então, a gente tinha aquela bendita roupa para sair. Acho abominável. A mulher que... Não abominável, né? Sua até... Deselegante, mas... Por quê? Por que não usar? Essa mulher tá perdendo tanto tempo deixando como eu perdi. Eu perdi muito tempo da minha vida usando a roupa que eu queria só na sexta-feira. E aí, como você carrega né? Essa, essa educação de se vestir com uma roupa especial. E eu não estou criticando nenhuma mãe, não estou falando que não deva ter, que você não deve vestir sua seu filho assim. Estou falando que a gente carrega algumas coisas que não fazem sentido na vida adulta. E não usar tudo que você gosta só por causa disso te limita. Eu queria que você entendesse que não, não faz o menor, menor sentido menor sentido. Você deixar aquele vestido, você fala, não, eu não vou usar esse vestido. Ai, no trabalho, nem pensar. Ah, essa calça eu vou usar só quando eu for no cinema no sábado. Eu sei que pra muitas é algo assim, é muito, muito impossível, tá muito longe, sabe? Falando, não, eu não vou conseguir, aí né, tem as desculpas porque onde eu moro, porque onde eu vivo, porque onde eu trabalho, porque onde eu não sei o quê. Gente, eu já trabalhei em fábrica, Sabe, eu era estilista de uma fábrica, não tinha glamour nenhum, às vezes a gente tinha que ir lá, ver silk, ver bordado, passava lá no meio de todo mundo, da galera. Agora, eu ia deixar de me vestir do jeito que eu queria, com as minhas roupas, pra me sentir bem, sentir, sei lá, autoconfiante, bonita, só por causa disso? Eu teria que ir de camiseta e calça jeans, igual a molecada ia? Não, então não é uma desculpa acredita em mim, você pode sim, mas pode mesmo usar suas roupas preferidas todo dia, sabe por quê? É você que escolhe suas roupas, é você que compra, ou é tua mãe ainda que vai lá comprar, né? vai lá no shopping e compra tudo para você, então se você compra, você escolhe, você pode muito bem escolher roupas maravilhosas que vão te deixar muito bem vestida, muito empoderada, muito confiante. E quando você, escuta o que eu tô falando, quando você fizer isso, começar a fazer isso, não tô falando também que é para você chegar na tua casa e limpar o teu armário e começar do zero. Besteira isso, tá? Existe sim aquelas roupas que a gente gosta de usar mais, né? Eu tinha uma calça que eu falava, gente, ela vai andar sozinha. Uma calça jeans, sei lá. Eu saio, ela já me acompanha. Ela falou, vamos, Marcela. Eu gostava muito dela. Tinha outras também que eu usava em outras ocasiões. Usava também no dia a dia. Mas aquela era a minha preferida. tá? Então não precisa chegar em casa. Ou você que já está em casa. É... Tirar tudo. E, ah, eu vou renovar o guarda-roupa. Nada disso. tá? Então voltando ao que eu estava dizendo. Quando você começar, escuta bem, quando você começar a usar só essas roupas, você vai sentir uma sensação maravilhosa. É como se você se libertasse das regras, de certo ou errado, de pode e não pode, do que os outros vão falar, porque ali vai estar o teu gosto, o teu estilo. Eu fiz aqui, coloquei, coloquei alguns elementos, alguns fatores que impedem que você compre somente as peças que você gosta de se sentir bem todo dia. Eu já, já fui em muitos lugares, assim, no meio corporativo, que às vezes a mulher está escondida ou que põe aquela roupa, sabe, que você... Você vê que não, não condiz nem com o cargo dela, e eu não estou falando de roupa cara ou não. Não passa credibilidade nenhuma. Então eu vou falar algum deles. Quando você sente que você está arrumada demais, mora um problema aí. Porque você acha que todo mundo está olhando para você que você está ridícula. Ah, se eu tivesse de calça jeans e blusinha, tênis, ninguém ia falar, ninguém ia me ver. Você fica invisível, você passa como uma pessoa invisível. Isso não é legal, não é que você precise ir com seu vestido de festa, de gala, tá? É como você ir de calça jeans na academia pra treinar, né? Não rola, não tem nada a ver, não é pra esse propósito. Você pode sim andar com a calça jeans, a blusinha e o tênis, se você souber coordenar. Tô falando que você não deva usar nunca mais, eu uso pra caramba. Uso truques de styling também pra ficar do jeito que eu quero, para eu me sentir bem. Então, faz o seguinte. Começa a normalizar o estar bem vestida na tua vida, no dia a dia. Dane-se que é segunda, dane-se que é terça. Tô nem aí que é quarta-feira. Eu quero me, eu quero me sentir bem, eu quero fazer isso por mim. Se você não quer, não tem problema nenhum, não precisa nem continuar né, o vídeo, não precisa mesmo. Mas se você quer ter essa imagem, poxa, por que não? Não é futilidade, não é futilidade querer ficar bonita, querer passar uma imagem mais poderosa, uma imagem confiante. E aí eu vou um pouquinho mais além, que eu já vi isso acontecer e muito, a maioria, a maioria... Segue a vida Esperando uma ocasião para usar a roupa XYZ Aquela roupa maravilhosa São essas mesmas pessoas Que criticam e que invejam As outras que estão se vestindo bem Só porque elas querem se vestir bem Não seja uma dessas pessoas Não seja uma dessas que fica criticando Só porque você não consegue Porque você consegue Eu consegui e as alunas conseguem. Por que que só você, floquinho de neve o alecrim dourado, não vai conseguir? Consegue sim. E aí, assim, graças a Deus, né tá, tá mudando essa coisa de mulher invejar outra, de, de falar mal tal. Mas rola aquela cutucada, sabe? Nossa, tá rica agora. Ao invés de elogiar. Então, nossa, como você está bonita. Parabéns. Nossa, mas tá bonita todo dia. Que legal. Ou se não tem nada pra falar, fica quieta, com a boca fechada. Mas não fica criticando quem tá melhorando, quem se propõe a ter uma imagem condizente com aquilo que a pessoa quer passar. Tem outro problema. Tem aquelas que acham, é, que, acham que não devem né, usar as roupas, não sabe como. E tem aquelas que acham que não merecem. Aí é pior ainda, gente. E não digo pior, de não, não vou esculachar ninguém. É que é triste, né? Uma mulher que acha que não merece estar bem todo dia, estar bonita todo dia, só em algumas ocasiões. E vai levando a vida, sim. Ou se não é aquela coisa, ai, ah, minha vida é muito corrida. Você não é a única com a vida corrida. Então, quando você fala que tem a vida muito corrida, e normalmente, né, é, é um ciclo. A pessoa fala que tem a vida corrida e fala assim, ai, ah, não tenho tempo para perder com essas coisas. Não posso ficar perdendo tempo com essas coisas. Isso é bobagem. Não preciso disso. Não precisa ou não quer? Tem que saber a diferença. Por que, que você, por que você acha que não merece? Sabe, a gente está falando da sua imagem. Não é a futilidade você querer se sentir bonita, querer se arrumar bem muito para entender isso mesmo é o mercado, hein? Porque é muito preconceito. Ai, gente, moda, ah. Bobagem, eu visto isso que eu tenho e acabou. imagina, China, vou lá com uma blusinha de sei lá quantos reais, baratinho e uso. Tudo bem, só que você tá passando essa imagem as pessoas. Não sei qual que você tá comunicando aí. Mas às vezes não é aquilo que você quer com em casa, não é aquilo que você deseja. Então vamos voltar. Ninguém quer perder tempo com nada. Eu não quero, você não quer, ninguém quer. Ainda mais com roupa. Sabe por quê? Porque tem um jeito de não perder tempo. Quando você vai se vestir? Tem um jeito de você se vestir mais rápido e se vestir bem todos os dias. Então ninguém quer perder esse tempo. Ninguém quer passar... 30, 40, 50 minutos pra escolher uma roupa. E eu sinceramente acho que se cuidar, colocar uma roupa, um tecido melhor que você comprou, ou uma roupa bem cortada, ou simplesmente uma roupa que você estava namorando há tempos e comprou, eu não acho que isso é futilidade. Eu acho que isso é cuidado. Da mesma forma que você tem o, o, o autocuidado de, de fazer skincare care, de, de pintar as unhas. Por que a roupa é algo que te incomoda tanto, que faz com que você ache que não mereça usar? Isso é muito estranho, é muito profundo. E aí tem a outra, né, a outra parte das mulheres que fala assim. Ah, mas eu tenho a vida muito simples, não posso me dar esse luxo não. Nossa, que luxo que a gente tá falando. Que luxo. Eu não tô falando de na... não Não citei nenhuma marca de luxo. Nem falei nada. Sabe, é... É ter consciência, é saber comprar. Dá pra você fazer o teu guarda-roupa inteiro, inteligente, numa Renner. Não é C&A, em qualquer lugar. Você consegue. Não precisa ir até Pinheiros, Oscar Freire, para você comprar roupas bonitas e caras para usar. Pode ser que dentro ali do teu meio, as mulheres não curtam ou não se vestem bem, não ligam para isso. Mas se você liga, qual o problema? Era como, é como eu falei, trabalhava numa fábrica, era estilista de uma fábrica. Sabe, a produção toda saía ali, eu tinha que ir lá ver um monte de coisa lá no chão de fábrica mesmo. Entrava no meio de todo mundo, da galera toda. Né? Tem gente que não, não ligava, tem, tem gente que não liga né? e tem gente que liga. E se você liga para isso, se você se importa com a tua imagem, com a imagem que você quer passar, não deixa de lado essas coisas. E outra coisa que você não entendeu é teu cartão de visita. Não é mais aquele cartãozinho. pra é você. A pessoa vai te olhar e vai ver de uma forma, da forma que você vai comunicar. Tem aí uma série de questões que eu ensino, mas é basicamente por aí. Sabe? Você tem a tua autoimagem, você tem que trabalhar nisso. Não estou falando de novo para usar salto. Pra... Eu não uso salto. Estou aqui tentando pensar qual foi a última vez que eu usei um salto. Entende? Então, vai atrás da tua imagem, é o teu cartão de visitas, se você puder, sabe, é, perde o medo de cortar o cabelo, vai no visagista, nossa, isso, vai, isso ajuda bastante, sabe, são pequenos detalhes, é, é batida essa frase, né, pequenos detalhes fazem toda a diferença, mas faz mesmo, cor da unha, o formato da unha o tipo de maquiagem, o cabelo, como você usa. Olha como eu mudei, colocando trança. Eu tenho outra imagem agora. Não é mais aquela com o meu cabelo crespo, armado. E assim, não deixei de gostar. Mas eu quis mudar um pouco. Quis cuidar da minha imagem. Senti essa necessidade. Então, vista-se bem todos os dias. Use, use as suas peças preferidas. Todos os dias, não deixa para uma ocasião especial. Isso é bobagem, isso é besteira. E se você ainda não sabe, é porque tem gente que não sabe o que é especial. Sabe que você vai assim, vai trabalhando, estudando, sabe? Não, não tem aquele, aquela pausa para pensar. Pensa agora. Outra vez eu vou falar do exercício de observação. Começa a lembrar de como você se sentiu bonita com tal roupa, com tal sapato, com a bolsa X, com a maquiagem Y. Faz esse exercício de observação, autoconhecimento, para você conseguir ver todas as peças que você gosta. E aí, a próxima vez que você comprar, olha que maravilha, você vai comprar certo, não vai comprar errado. Porque você sabe que aquele estilo não faz parte de você, mas esse aqui faz e você ficou muito bonita. É, é ter aquela sensação, sabe quando estiver numa loja comprar uma roupa? E aí você entra na loja tal, tá, experimenta e fala, meu Deus, eu fiquei maravilhosa. Vou levar. Ah, mas eu não posso usar isso ali, né? Ah, não, ah não, assim não. Ah, eu preciso usar numa outra ocasião. É isso, é deixar de lado esses preconceitos e se vestir para você ter a imagem que você quer ter. A imagem para você comunicar. Que você quer. Porque todo mundo comunica. Todo mundo está comunicando alguma coisa a toda hora, a todo momento. Eu não falei que você ia mais esse vídeo? Deixe seu like, não esquece, se inscreve também. E eu gostaria muito que você clicasse nessa setinha e enviasse, compartilhasse esse vídeo com o maior número de pessoas. Tudo bem, vai ajudar meu canal? Sim, mas eu vou conseguir levar isso para muitas outras mulheres que precisam ouvir. Então, não retenha essa informação, não. Passa para frente. Eu fico por aqui, mas a gente se vê lá no Instagram, Facebook e no Pinterest. Até a próxima!